Fala meus quarentões, vamos aí para a nossa aula de treino dessa vez Então vem comigo, já preparei aqui Vamos junto, Eu quero todo mundo treinando junto comigo, galera Lembrando galera, os aeróbicos é a máxima de velocidade que for 20 segundos, 15 segundos para começar Primeiro, polichinelo sapo Eu vou mostrando as adaptações juntos com vocês aqui, galera 3, 2, 1 Foi Velocidade lá, galera Máximo de velocidade possível. Acelera! Acelera! Vamos lá! Acelerando! Se precisar, faz o polichinelo tradicional! Faz o tradicional. Lembrando que é a maior velocidade possível. O máximo que você conseguir. Máximo conseguindo. Começa fácil. Tempo! Agachamento, isometria! Comigo! Para e segura. Esse é difícil, galera. Segura a mão lá na frente. Para manter a postura. Se você cai, cai a postura. Então o braço levantando fica mais fácil. Fica mais fácil. 30 segundos. Esses são os 30 segundos mais longos do, do treino. Então, 30 segundos do agachamento isométrico Não conseguiu? Levanta e descansa. Não tem problema. E vai. Vou até puxar aqui. ó 3 segundos. Agachamento 20, 20. Sem parar e sem esticar a perna sem estender a perna agora presta atenção olha pra frente, eu perco um pouco a postura porque eu tô olhando pro lado pra vocês e no meu escoço aqui ó, leitinho, leitinho devagar controla a velocidade, que a gente controla a intensidade aqui se precisar parar, esticar a perna para esticar a perna e volta comigo aqui vamos lá depois daqui você vai descansar 30 segundos já então vamos lá Quero ver quem faz o mais número, faz o maior número de borbo possível, maior número de borbo possível. Acelera, faz abrindo a perna, faz o borbo com a perna aberta, fica é mais fácil para coluna. Lembra? Adaptado, adaptado aqui. Ó. Se precisar, faz na cadeira ou faz alternado. Agora, ou flexão de braço, lá no baixo já, maior número de velocidade, velocidade, galera. Velocidade da flexão de braço. Depois da é prancha, acelera. Faz o máximo conseguir sem o joelho. Não conseguiu mais? Coloca o joelho e continua. Coloca o joelho e continua. Só acelerar. Só acelerar, o máximo. As bem retos Escoças costas retas. Prancha, contrai bem o abdômen, contrai bem o abdômen, vai, olha para a mão, contraindo bem o abdômen, postura, olha para a mão. Trai bem, segura, agora na é hora de respirar. Velocidade, velocidade, vamos lá, sem Alter... impacto aqui, sem impacto aqui, acelera, acelera, esse aqui é o pior do joelho alternado, desse, aqui, ó, acelera, acelera, vai, vai. pois avança alternado, avança alternado. Velocidade. Velocidade. Lembrando, se não conseguir fazer, vai pro chão, só uma perna levantando lá na elevação do quadril. não opa. Adaptado só a perna pra frente lá. Adaptado só a perna pra frente. Entenderam? Vamos lá, vou continuar do jeito tradicional. Acelera. 3, 2 é Opa. Levação do quadril, zoometria. Sem descanso, né, Não. Vamos, irmão! Levanta o quadril, contrair bem o bumbum! Aí em cima! Bem contraído, bem forte! Segura! Segura bem! Tempo. Respira! Foi a primeira série, galera. Só mais duas dessas. Já entenderam como funciona. Inspira. Levanta devagar. Primeira joelha. Levanta a cabeça. Depois. Levanta o tronco. Tá nessa posição? Agora levanta devagar. Respirando. Vai começar o próximo bloco. Pode o sapo de volta, tio. Vamos lá, meus 42, estão prontos? Oi! Pode sapo. Acelera, acelera! Acelera. Vamos lá. Acelerando. Acelerando. acelerar Se precisar, substitui pelo pole chinelo. Lembra que o seu substituto está tá aqui. Ou adaptado aqui no pole impacto! Beleza? vamos continuar aqui. Tempo, cachorro é a isometria. Parou, postura Respira Presta atenção na tua respiração Controla ela Não se afoga Excelente time Vamos lá Vamos lá time Agora fazendo 2-0, 2-0, 2, 0, 2 0. Dois segundos para descer Dois para subir. Vamos lá. Não estende a perna, galera. Não estica a perna. Mantenha essa postura. Vem. Sobe e desce. Vamos. Devagarzinho, galera. Devagarzinho. 2-0, 2-0. Perna queima mesmo. Perna queima. perna aberta, melhorar a costura Velocidade! O máximo que conseguir! Vamos! Não consegui botar o olho no chão, querendo? Como não Não consigo tudo ainda! De olho no chão e vai! Bora! Bora! Parece que não vai apitar nunca, né? Vai! E frecha! Força é no abdômen! Deixa suar, time! Deixa soar Mais rápido possível. Velocidade. Até apitar, tempo tá. Vai, depois avanço. Faz o alternador. Olha a cintura, a postura, olha para frente. Força na perna da frente. Vamos lá. É velocidade 2,0, zero, zero. Máxima velocidade possível. Aqui. Vai. Vai. Vai! Vai! Opa! Depois dessa elevação de quadril, cai no chão. Levanta o quadril. Contrai meu bumbum. Segura na isometria lá. Força no mundo, Domina na lombar. Vai! Coração tá acelerado já. Segura mais, contrai bem glúteo. Acelera! Quero ver! Quero ver vocês fazendo! Isso aí! Ei, time, ei. Excelente! Só acelera o máximo possível! Vamos lá! Adaptado! Tradicional! Adaptado! Faz o melhor jeito para você ir. Que o adaptado! Beleza? Vamos lá! Vamos lá, acelera! Só acelera! Ó. Tempo! Essa é a mais difícil para mim. Essa é a mais difícil para mim. Para mim, a isometria é pior que o burping. Segura. O tempo parece que não passa nessa posição, pessoal. Meu Deus do céu. Não reclama. Só faz. Vamos, concentra. Sobe e desce dois zero, dois zero Vamos lá. A mão tá na frente para manter essa postura, galera. Para manter essa postura. Vamos lá. Vamos lá, galera. Velocidade 2020, zero dois zero. Mais lenta. Tem os, Cleo. quase conseguir! É a última série, pessoal! É a última série, time! Vamos! Adaptar! Vai! Vai! Agora flexão de braço! Velocidade! Não aguenta mais. Vai com o joelho. Não aguenta mais. Faz a cobrinha. Só faz. Se parar um pouquinho, para. Vai. Epa. Francha! Opa. Quer matar, não, Mata não. Eu sei que você está cansado. Olha para a mão, contra o abdômen. Olha vale, pra mão para o Dr. Anto! Vai, tempo! Acelera! alternativa Acelera, selebra, selebra Jovem dos colegas Bora Vai Tempo, avanço Vai Vai Vai Vai vai, vai, acelera, adaptado, só passo para frente, não consegue fazer, ele quadril no lateral, que nem eu expliquei no começo, vamos lá, três, dois, ebou, bastando o quadril, para acabar, levanta, contrai bem o glúteo, força, Segura lá em cima, mais alto possível, vai, vai, deixa tremer, não tem problema não, Queime e treme, não tem problema, tempo!